A realização de um espetáculo musical é resultado de contactos, negociações e acordos entre os promotores e os músicos. Primeiro dentro da partista acertam os valores, uhum. depois de confirmar, eu paguei 50%, depois de pagar 50% do valor do, do cachê dele. Ele manda tu coisa, as fotos para uhum. fazer a publicidade. Uhum. Logo que um promotor arranca com uma publicidade nas né, redes sociais ou nas ruas, é porque já pagou 50%. Depois de pagar os 50%, quando tiver a faltar duas semanas ou uma semana de evento, tu mandas passagens. Normalmente artista não paga seus inventos sempre com a gente. Cada artista tem. As suas regras e, as, e, e a empresa também tem as suas regras. E chegamos sempre a um, a um consenso. Nós que se tornamos eh, referência ao nível do país, que já há uma facilidade em é negociações com os artistas. Né? Claro que não são todos um, artistas que nós chegamos a um consenso, mas temos a maioria dos artistas conhecidos dentro do país, nós já trabalhamos com eles e nunca tivemos assim nenhum problema. Bastidores. Nem sempre tudo acontece, segundo o previsto, no contrato que envolve as partes. Temos artistas, principalmente os artistas da nova geração, esses, esses, tanto faz músicos, DJs, alguns desses são perigosos, são mesmo burladores. E... Tentamos sempre é, irmos, porque nós também já fomos uma vez burlado, né, por, um, por um, por um DJ, mas depois desculpou-se e tal, conversou conosco Já aconteceu isso comigo, com a Titica, em 2000. E... Só sei que foi em dezembro, dia 10. Não sei se foi 2007, se foi 2010. Foi com a Titica, Benguela Beach Pai. Eu fazia algumas festas na Praia Morena. Eu paguei, paguei a Titica, não está aqui a produtora dela, não é a minha dela onde ela pertencia. Pagamos e nós chegamos a aparecer no evento não veio, tive um grande assunto tive um grande problema com o público, o público comprou convite mas depois fizemos ligações quando fui para fizeram a devolução de dinheiro. Os contratos devem ser cumpridos pontualmente. Então, na eventualidade de celebrar um contrato e uma das partes efetuar o pagamento de parte de um valor e, na condição de completar depois do trabalho ser efetivado, então, a parte que não cumprir com aquilo que é a obrigação estipulada no contrato deve indemnizar a outra parte. caso de incumprimento por uma das partes, a via negocial é a que se privilegia. A via judicial funciona como último recurso. Embora o incumprimento não constitua crime, a parte lesada está reservado o direito de exigir indemnizações pelos transtornos que tenham resultado do comportamento da outra parte. Foi celebrado um contrato e este contrato não foi cumprido pontualmente e a razão pela qual abriu-se um processo contra o mesmo para se averiguar se eventualmente podemos considerar como crime de burla ou não pelo facto de o mesmo ter criado falsas expectativas no contraente. No último final de semana, o músico John Barry foi detido pelo SIC em Benguela por não ter respondido atempadamente. Há notificações para responder a uma queixa feita por uma produtora de espetáculos no Lubito com a alegação de incumprimento das cláusulas de um contrato. do meu lado Há um princípio em direito que é o princípio da pontualidade dos contratos. Os contratos devem ser pontualmente cumpridos. E quando os contratos não são cumpridos, obviamente, daí vai resultar alguns dados. E quando há esses danos, efetivamente a parte tem o direito não é, de exigir judicialmente que os seus danos sejam efetivamente reparados. Portanto, nesses termos, nós entendemos a situação que estamos aqui a vivenciar nesse final de semana, não é, que resulta de um possível incumprimento contratual. Primeiro diríamos nós que daí poderia resultar uma ação civil, não é e não necessariamente uma ação criminal. Isso que aconteceu nesse final de semana que sirva de exemplo de alguns artistas serem escravos das suas palavras eu fiquei triste ontem quando ouvi uma campanha no facebook liberdade, como é que nós vamos como é que nós vamos fazer uma campanha de liberdade de alguém que prejudicou que prejudicou uma empresa e em que nessa altura vai perder a maioria dos seus clientes os clientes nunca vão entender se ela está a falar sério ou não e uma pessoa que está a começar agora claro que a partir de, de agora quase todos para todo invento ao nível do país vão ter que trabalhar assim a PGR prevê no decorso da semana ouvir o um músico e dar seguimento ao processo e a Quando se dá a detenção, não é? O, o, o cidadão detido tem o direito de 48 horas, não é? De ser apresentado de, perante a uma estátua do Ministério Público para o primeiro interrogador de arguido detido, uhum. para se confirmar a detenção, não é? Uhum. E, e, e, e, consequentemente, o Ministério Público aplicar uma das medidas de equação pessoal. Agora, o fato dele de ter criado falsas expectativas na, na, na, na outra parte, então podemos dizer que há aí um crime de burla. É punível no artigo 417 do Código Penal e é, vai de 3 dias a 3 anos de prisão maior. Isso, resta aguardar pelo desfecho do processo que envolve a produtora de espetáculos e o músico angolano John Berry, Paulo Sérgio, Maurício Lucas e Florencio André, a TPA, em Bengala.